Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus... No tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado.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 você que nos acompanha ao vivo pela transmissão, nós estamos caminhando pela segunda semana do tempo comum, caminhando com Jesus, ouvindo sua palavra e também percebendo nos seus ensinamentos o sentido de tudo. Domingo nós ouvíamos Jesus transformando a água em vinho, um símbolo do cuidado de Deus para o seu povo, o símbolo do encontro nupcial de Deus com o seu povo. Jesus transforma a água em vinho, para dizer a todos nós que a sua capacidade é de transformar nossos corações, transformar também nossa mente, para o melhor, para aquilo que é mais santo, e hoje no Evangelho, Jesus está caminhando com os discípulos. E ele tem uma atitude um pouco diferente das pessoas da sua época. O sábado para um judeu é um dia santo. Por isso, muitas atividades não deveriam ser realizadas. Mas Jesus hoje... Age de maneira diferente do costume Parece até um fora da lei E de fato é isso que Jesus faz Ele faz coisas que as pessoas da época não faziam Chega até ser estranho a postura de Jesus Como por exemplo, tocar num leproso Perdoar pecados Falar com samaritanos, conversar com mulheres, isso era inadmissível. Fazer refeições com os pecadores, chamar Deus de Pai, tudo isso era demais. Mas Jesus não se preocupava com a censura de muita gente, pelo contrário. Dava até a impressão de que Jesus transgredia a lei e os costumes. Era este o julgamento das pessoas da época que observavam Jesus, um transgressor da lei. E, na verdade, o que significaria transgredir? Transgredir significa ir além, ultrapassar um limite. Então, eles não faziam certas coisas para não transgredir a lei. Mas isso tem um sentido positivo e um negativo. Existem duas formas de transgredir. Quando a pessoa tem a consciência de que a transgressão é um crime e vai gerar uma violência. Para ofender, para de fato... Ultrapassar um limite. Mas o jeito de Jesus transgredir, não é para desobedecer a lei. Pelo contrário, é um jeito diferente de transgredir. Para chegar até alguém, era necessário transgredir a lei. Alguém que tinha lepra, Jesus tocando aquela pessoa, que não poderia ser tocado por ninguém, falando com aquela pessoa. Ele transgredia a lei por uma boa causa, para se aproximar daquela pessoa. Então é isso que Jesus vai fazer. Ele transgride a lei no bom sentido, para fazer comunhão com a pessoa, para gerar vida no coração daquela pessoa, para chegar até o coração daquela pessoa. E na leitura de hoje do Evangelho, nós ouvimos que Jesus está vivenciando o dia de sábado. O dia de sábado, aqui no contexto, simboliza Deus. E o homem? O homem foi feito para Deus. Portanto, o dia do sábado é um dia de glorificar a Deus. Por isso que Jesus, então, está caminhando, porque é uma forma dele glorificar a Deus o campo de trigo, onde ele está passando com os apóstolos. Este campo de trigo simboliza ele mesmo. O Cristo é o trigo de Deus que será sacrificado, oferecido e se tornará um pão descido do céu. Jesus é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento da alma. Por isso, ele disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. E os apóstolos se alimentam deste trigo, como nós ouvimos no Evangelho. Se alimentam deste trigo que é o próprio Cristo. Quer dizer... Não é porque era sábado, os apóstolos não iriam se alimentar. Pelo contrário, todo dia é necessário o alimento. Isto é sinal de que todos nós precisamos deste trigo de Deus que é Cristo, todos os dias. Precisamos nos alimentar de Cristo todos os dias. Não é porque é sábado, os apóstolos não iriam se alimentar. E Jesus, para responder o questionamento dos fariseus, ele acaba dizendo um exemplo de Davi. Davi, aquele que na primeira leitura de hoje, foi ungido como rei de Israel. E a escolha de Deus... Não foi baseado na força humana, mas sim na essência, no coração, pelo coração. Deus então escolheu Davi. E Davi hoje aparece na primeira leitura, quando foi escolhido e ungido, mas também no Evangelho. Com uma atitude que ele realizou muitos anos atrás de Jesus. Davi então... É um símbolo aqui do ungido de Deus. Jesus Cristo, agora no Novo Testamento, é o novo Davi. É o novo ungido de Deus. E é assim que nós precisamos olhar para o Cristo. Ele é o nosso alimento verdadeiro. Ele é aquele que nos catequiza, que nos ensina o sentido da vida. E também nos dá o verdadeiro alimento, o pão, descido do céu, oferecido para todos nós, é o próprio Cristo, que agora nos coloca para vivermos a lei, não a lei do antigo testamento, que era uma lei difícil, era uma lei olho por olho, dente por dente. Agora Cristo dá um novo sentido para a lei. Agora com Cristo, obedecer os mandamentos de Deus é por amor. Com amor, porque Deus é amor. Deus não é uma obrigação, Deus é uma liberdade infinita. E Jesus, hoje então, transgride a lei neste bom sentido para dizer a todos nós, que a nossa obediência, deve ser por amor, e não apenas, o conhecido pode ou não pode, tudo aquilo que fizermos, que seja para a maior glória de Deus, como nos diz Santo Inácio de Loyola. Tudo aquilo que fizermos, que seja sob a ótica de Deus, olhando o principal, que é o coração. Tudo aquilo que vier à nossa mente. Deve ser. Focado. Na essência. Que é o principal. E viver a lei de Deus. É o novo estilo do cristão. Por isso queridos irmãos e irmãs. Guardemos no nosso coração. Este grande ensinamento da palavra de Deus para hoje. Transgressão. Para chegar até alguém. Foi isso que Jesus realizou durante toda a sua vida. Assim também nós. Precisamos. Em muitos momentos. Ultrapassar os limites. Do externo. Para chegar no interno. Que é o principal. Pensamos a mãe rainha três vezes admirável. Hoje renovando a nossa aliança de amor a ela. Neste dia 18. Para que ela também nos ajude, nos ilumine e nos inspire neste segmento ao Seu Filho Jesus. E vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas...